Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje eu trouxe um assunto muito especial para vocês no nosso programa para chamar a atenção de vocês que têm o desejo de doar sangue para salvar outras vidas. Existem muitas pessoas hoje deitadas em camas de hospitais esperando pela sua doação de sangue. Você já parou para pensar quantas pessoas você poderia ajudar? Então, procure um hemocentro mais próximo e doe o sangue para salvar vidas de quem precisa. Um beijo, um abraço, nosso programa Dicas de Saúde, volta semana que vem com mais uma dica muito especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Até mais!